Mas vou finalmente nos mostrar o meu telemóvel, as aplicações que eu tenho, como é que a câmera funciona e assim coisas, por isso, se verem interessados é só continuar a ver e espero que gostem. O meu telemóvel é um LG V10 e eu comprei no Denaco com desconto, ele neste momento tem desconto também, mas eu comprei ligeiramente mais barato e este telemóvel é assim um bocadinho estranho tem algumas características estranhas A primeira coisa é que tem um segundo ecrã Nesse segundo ecrã eu consigo muito facilmente acionar o wi-fi tudo tudo, ligar a lanterna consigo ver a hora consigo ver as notificações muito mais facilmente e consigo personalizar uma frase ou colocar o meu nome, qualquer coisa assim E a segunda coisa bastante estranha é que não há botões de lado não há o volume nem o power de lado Esses botões todos, que são três estão na parte de trás do meu telemóvel, eu tenho o um botão de volume para adicionar volume para diminuir volume e no meio desses dois botões tenho o botão de power. Com esse botão eu consigo uh, desbloquear o meu telemóvel porque tenho um leitor de impressões digitais. Usei o meu telemóvel sem precisar de colocar o código de acesso, o que é ótimo. Outra coisa estranha do meu telemóvel é que tem duas câmaras frontais. Posso tirar uma selfie com uma lente mais aproximada e tirar uma selfie só comigo, mas se eu quiser mais pessoas na foto, essa lente já não dá porque fica muito aproximada na minha cara, por isso aciono a outra lente que me dá muito mais espaço e posso colocar mais pessoas à minha beira, o que é ótimo. A câmera traseira. A câmera traseira é espetacular. Se vocês colocarem em modo manual, vocês tem todas as características de uma câmera profissional e eu dei-vos uma primeira aula, a primeira de todos aqui no canal de fotografia e nessa aula eu falei-vos sobre o nível, sobre a velocidade, sobre a distância focal e vocês conseguem fazer isso tudo e mudar isso tudo neste telemóvel e é incrível vocês até podem criar aquele efeito é que eu sei que vocês adoram com este telemóvel e outra coisa que eu adoro é que no modo de filmagem ele tem um estabilizador ele tem um estabilizador e o que é que isso significa? Basicamente, quando vocês estão a filmar, a vossa mão treme um bocadinho, que é completamente normal. Mas o meu telemóvel tenta controlar isso E embora a minha mão esteja a tremer quando eu estou a filmar, no vídeo vai parecer que está tudo muito natural e perfeito. E isso poupa me imenso trabalho na edição, vídeo um depois de filmar. E... E eu estou mesmo, mesmo, mesmo contente com esta compra e demorei um bocadinho a escolher, mas acho que escolhi um bom telemóvel para mim, porque a câmera é espetacular e posso fazer imensa coisa com ela, o que é ótimo, vocês sabem toda a fotografia por isso acho que foi é uma boa escolha. Vamos agora passar para as apps. O meu telemóvel não costuma estar assim tão uh, uh, organizadinho, mas eu coloquei em pastas para ser mais fácil para vocês verem um os apps e verem um o que é que serve. Vou começar então pela primeira parte, que é de fotografia. Eu tenho aqui o Afterlight, que comprei há um ano atrás, custou 1,79€, e eu não uso muito esta app, mas gosto muito dos, dos efeitos de luz que tem aqui nesta app. Por esses efeitos acho que já valeu a pena. Eu tenho aqui o Snapseed, queria testar para depois falar, falar sobre ele com vocês. O Plano Lee E o o UM, falei sobre isso no último vídeo, Uh, o Vescalcam é absolutamente incrível, vocês já sabem. Eu instalei a Color Story, mas não estou a gostar nada. <risos> Por isso eu devo desinstalar em breve. E claro, o Airbrush, que é uma espécie de Facetune, mas gratuito. Eu ainda estou a pensar se vou ou não comprar o Facetune, provavelmente vou. Mas o Airbrush é fantástico. Eu já vos expliquei como utilizá-lo para criar feeds brancos. Se vocês quiserem ver, é só, é só clicar nesta bolinha que vai aparecer. Eu tenho Snapchat, mas ultimamente não tenho utilizado muito. O Instagram, claro que tinha que estar aqui, e, e eu mudei ligeiramente a edição das minhas fotos, como vocês podem ver. Eu estou sempre a mudar um bocado o feed, e vocês já me pediram para fazer outro vídeo sobre isso, por isso em breve vou tentar fazer outro. Ou é para para ver o dinheiro que eu tenho, e as... As compras que eu faço e eu irei para fazer compras e ver quantos dias faltam para chegar as minhas coisas. coisas. Em relação aos jogos, eu tenho jogado imenso PewDiePie e hum, a minha casa está preparada para a festa de hoje. O meu avô faz 94 anos, por isso já tenho a mesa posta. <risos> ah, se vocês quiserem me adicionar no PewDiePie, eu sou a com a Maria, na mesma. Nesta pasta também temos o Netflix, não há muito para explicar app que eu uso para ver filmes e séries. Se vocês quiserem alguma coisa para ver, aconselho a ver Stranger Things. E eu uso o Evernote, mas não os aconselho. Houve uma vez que eu precisava de colocar uma ideia em papel e não tinha nada à mão, então lembrei-me que tinha o um Evernote aqui no telemóvel e comecei a escrever essa ideia e desde aí tenho utilizado para escrever as ideias que eu tenho para vídeos, para escrever tudo de tem que gravar não sei o que não sei o que mais não sei o que mais e colocar as fotos neste vídeo e... e esse tipo de coisas que me ajudam a organizar melhor o trabalho que eu tenho para o YouTube mas é basicamente um bloco de notas para dar uma móvel por isso não é nada de muito especial e não vos aconselho a instalar. Aqui claro que eu tenho que ter o Pinterest e o e Hearted, o meu Pinterest está a ficar tão bonito, tenho lhe dado mais atenção nos últimos dias e acho que vocês conseguem ver. Está mesmo muito organizado. E está mesmo ao meu gosto. Eu sou a Lava Maria YT uh, lá se vocês me quiserem seguir e no Hearted deixei de partilhar assim coisas aqui mas também adoro muito o meu perfil. Tenho várias pastas e, e vou tentar publicar mais mas... Não tenho publicado grande coisa, mas sou a Lavabou Maria lá também, se vocês me quiserem seguir. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham gostado de conhecer melhor o Natal é Marvel. E vemos no próximo vídeo.